Sabe, sabe uma coisa que me perguntam muito, eu assim, ah, mas a corrida envelhece as mulheres, né? Ah, uhum. a corrida envelhece? Eu falo, gente, envelhecer, a gente vai envelhecer. E é engraçado que a pessoa fala assim, a corrida envelhece fumando um cigarro, sabe? <risos> Aí você fala assim, como é que é isso? <risos> né Então assim, a gente vai envelhecer. Não tem jeito, a gente vai morrer. Ainda o que você bem, vai fazer né? daqui até o fim é que vai definir quem você é. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu André Oscar do Corrida Perfeita e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Valérie Melo, uma das melhores ou das maiores atletas amadoras de corrida hoje em dia no Brasil, tem conquistado muitas coisas, tem ganhado mídia, tem trabalhado, tem equilibrado pratos por aí. E é isso que eu lhe convido para você trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado por estar aqui, por estar aqui no nosso estúdio, Valérie. Por favor, se apresente para o pessoal, fale um pouco mais sobre a sua história. E vamos trocar ideia. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Valery, meu nome na verdade é Valéria. <risos> eu só falava Valery, Valéria, Valéria, mas o meu apelido é Valerie. E eu tenho 38 anos, sou mãe de uma menininha de 10 anos, sou contadora, trabalho com contabilidade, tenho um escritório de contabilidade e encontrei na corrida um esporte, um hobby que virou minha paixão. Corro há 7 anos já, opa! E, e isso virou o meu, meu sonho, meu objetivo. E maior. qual foi a sua primeira desculpa para você calçar um tênis e ir correr, Valerie? Então, primeiro eu queria, uh, acho que a corrida, na verdade, assim, ela, ela pra, acho que pra, quase para todo mundo, ela é um esporte fácil, né? Sim. Você coloca o tênis, sai, natural, vai... Natural, né? Todo natural, mundo aprende você a coloca correr. e sai para correr. Então, ela sempre esteve na, na, minha, na minha vida com vários esportes e tal. É, eu, em 2006, eu cheguei a fazer uma meia-maratona sem nenhum preparo. Zero. Zero, zero, zero. Os, os, os amigos falaram, vamos lá correr no Rio. Eu falei, vamos, porque eu corro 10 km de vez em quando. Mas você treinava na sua infância? Como é que foi a sua infância esportiva, assim, de brincadeira? Infância, como é era? Eu treinei meu irmão, eu tenho um irmão, e ele queria treinar taekwondo. Fui treinar com ele <risos> você taekwondo. O é, ele <risos> queria treinar, falou, vamos junto comigo. Então, o meu esporte nunca foi balé, jazz, nada. Foi sempre mais... Mais de, de briguinha, tinha irmão, primos, né? Competitividade. Então, é, e apanhava, batia, enfim, né? E eu fui até 18 anos e treinei. Foi quando minha mãe falou assim: que esporte não dava dinheiro, né? <risos> Ela falou: vai fazer uma faculdade, né? Então eu tive que parar. Mas eu cheguei até ponta preta no Pô. Taekwondo. Gostava muito de lutar, muito. Mas a minha mãe cortou aí meu, meu barato, barato. Eu tive que, enfim, trei Comecei a fazer faculdade, trabalhar Desde 17, 18 anos E aí não sai mais, né Dessa, dessa vida de trabalho Entra e tal. Na, digamos, na roda do rato, né Exato, que tem que pagar contas é, exato e Responder exato. ao que a sociedade pede da gente Exatamente, Tá na hora de casar, tá na hora tem de ter filha tá Então de... eu casei, eu tinha 22 anos né? Eu era super novinha, eu casei Bem com 22 nova. anos Tinha acabado de fazer 22 Fui ter filha com A minha filhinha com 28 Então tudo estava muito certo na minha vida, né Tudo tava muito encaminhado e o esporte entrou em, uh, em 2012 para 2013, a corrida especificamente, porque eu engordei na, na gestação da minha filha e eu não quis logo na sequência emagrecer, sabe, não fazer alguma coisa, eu queria ficar com a minha uhum. filha, ser mãe mesmo, curti né, esse momento, curti né, o momento né? mãe, fui até uns dois anos, dois anos e meio, foi quando eu resolvi que eu precisava emagrecer. Quando ela já tinha dois anos, dois anos e meio, eu uh, ia viajar e falei, meu, agora você precisa emagrecer, né? Porque ficou uma coisa... É engraçado, mas não sei se isso acontece com todas as mulheres, mas quando eu virei mãe, eu virei mãe, uhum. né? então eu já não era mais mulher, sabe? Sim, então eu não me você olhava, era a mãe me... da sua filha. Exatamente, né? então eu não me olhava muito no espelho, então eu não vi o que estava muito acontecendo, não me incomodava, era alguma coisa assim que não... Você estava focada em outra coisa. Outra coisa, o foco era minha filha e estava muito feliz, tudo bem. E nessa viagem eu falei, bom, vou ter que usar biquíni e tal, como é que eu vou fazer, né? <risos> eu falei, vou emagrecer. Então eu escrevi de 2012 pra 2013, vou correr. Sabe aquela coisa assim? Vou correr às seis da manhã, vou treinar, vou comer direitinho, coloquei todas as. Você as informações. sempre foi organizada, assim, sempre. de planejar no quadradinho, tal tá hora, tal tá hora. Eu sou hora. contadora, né? Então. Os números de... são seus Tem amigos. Que, eu tenho que me organizar, né? E eu escrevi, só que chegou em abril e eu não tinha feito nada, como todo mundo, <risos> ninguém senão ninguém deixava depois. E uma amiga me chamou pra ir correr em Santos, numa prova muito bacana, que tem a tribuna, 10K. Uhum. E quando eu terminei a corrida, que eu corri, né, fiz a prova toda... Quando eu terminei, eu falei, gente, isso aqui é meu mundo. Isso aqui é o meu lugar. Você eu, se encontrou porque ali. eu não sabia nem que existia assessoria de corrida, né? Eu não sabia que tinha alguém você que treinava. Você tava fechada, né? Pra sua filha. Sim. Nesse mundinho. E eu acho que tem muita gente que ainda não sabe. Eu acho que... Você fala, não, mas nossa, hoje tem Instagram, tem... Tem muita gente que não sabe que existe um treinador que te explica como correr, que te manda uma planilha, que uhum. não sabe como é que faz uma sequência de provas, né? Prova-alva, essas é coisas. É que muitas é... vezes a gente se fecha numa bolha, né? A gente Sim, não tá aberto. Ainda exato. mais com as mídias sociais que vão mostrando pra gente o que a gente procura. Então, cada vez mais o mundinho vai se fechando no que a gente tá acostumado a ver, né? Exato. Aí de repente eu cheguei ali aí aquela, aquele pessoal todo animado depois de correr e todo mundo muito feliz, aquela coisa né, da endorfina ah. eu falei, nossa, eu quero isso aqui pra sempre, já fechei ali falei ali, eu comecei a treinar com o Rodrigo Lobo, era a assessoria dele Sim. e falei, não, vou começar a treinar, e aí depois de um mês, eu liguei pra ele né eu fazia a distância, liguei pra ele falei, ai Rodrigo, agradeço o seu trabalho, agradeço o seu esforço, mas assim, não vai dar tô com muita dor, eu sinto dor no meu pé dor no, no braço eu descobri tá músculo tudo. que eu desconhecia assim, né, de dor, né, uhum. e, e na verdade é isso mesmo, quando você começa a praticar com uma sequência, é, é difícil, né, até é o corpo você se começa, adaptar, exato, você começa né? a gerar uma sobrecarga que o seu corpo não tinha antes, é, até ele se adaptar a esse novo até mundo, ir. e aí ele falou assim pra mim, não, não vou deixar você desistir, você vai continuar, a gente tem um, ele, ele falou bem assim, a gente tem um, a gente tá só começando, isso aqui é o começo, calma que vai, vai, vai virar. E aí eu comecei a correr mesmo com ele. Fiz uma prova de 10. Fiz uma... Aí de 10 eu pulei pro 21. Lá uhum. de São Bernardo. A meia maratona de São Bernardo. Que é em outubro de 2013. Foi na época de outubro. Uh, agosto. Não, foi agosto. Agosto de 2013. Aí quando eu terminei, eu falei, eu vou fazer uma maratona. Terminei a meia, assim, com... Quatro meses treinando. Pô, que bom. Você treinou legal. Então, a sua vontade bem, era muito né? grande. É. Porque normalmente as pessoas terminam e falam, eu não quero esse negócio não nunca quero. mais. Não, eu falei, <risos> não. Eu quero ir para maratona. E pulamos para maratona. Eu fui para maratona de São Paulo em 2013. Comecei a treinar. Só que assim, loucura, né? Eu, eu, eu, eu terminei a prova em 3 horas e 58. E foi uma coisa que me marcou muito. Me emocionou muito. eu fiquei, hum. E essa, essa coisa de continuar, sabe? De falar assim, não, eu vou, eu não tô aguentando, não, não dá mais um para passo. Não, para não. Aí eu pensava muito na minha filha, pensava muito em, em continuar e não parar. E eu falei, gente, isso aqui é fantástico. Lógico que no dia seguinte também não andei, né? Não saí da cama. <risos> Segunda-feira eu não saí da cama mesmo, sério. Se eu não levou consegui. seu corpo ao máximo. Eu rolei até o banheiro e voltei pra cama. A sua preparação mental já era muito grande, né? Dentro é, da área da cabeça. competição, do Taekwondo, de persistir, de foi. continuar, que sim. atingir o objetivo, né? Porque muitas sim. vezes a pessoa não tem uma razão forte, então não cria essa razão como você criou de eu vou continuar, ela cria a desculpa para parar, Para né? parar, para falar não, eu vou ficar no seguro, né? Exatamente. Isso tudo é um condicionamento, um condicionamento mental que a gente faz, né? De sim. o seu o seu cérebro tá falando não, para, esse negócio tá doendo, só que é, você queria mais. exatamente Você queria mostrar mais, né? É, e, a, e aí foi foi nessa sequência, né? Em 2014 eu falei, eu vou voltar para maratona de novo. Mas dessa vez eu vou fazer muito bem, né? Uhum. E realmente foi muito bem. Terminei inteira, saí de lá. Nossa, outra foi outra coisa, né? Também com orientação. Foi outra experiência. Outra experiência. E aí em 2014, eu comecei a perceber que eu, eu, os meus números começaram a, a avançar na corrida em, em tempo, né? Eu comecei uhum. a fechar 10km para 42 minutos. Dentro dessa 40. evolução, vamos lá. Como é que você organizou? Porque você não deixou de ser mãe, você não deixou de ser empresária, trabalhar como contadora, não deixou de ser esposa. Sim. Como que você conseguiu conciliar para você ter essa melhora nos seus tempos, essa organização dentro da sua semana? Quantas horas? Você disponibilizou de muitas horas? É Porque muitas vezes as pessoas acham que para você ter uma melhora no rendimento, você tem que disponibilizar inúmeras horas na sua semana para você conseguir isso, senão não é possível. Como você organizou isso? Então, na verdade, o que eu percebi desde o começo foi o seguinte, é... Te... Eu não ia criar tempo, né? de Todo mundo tem 24 horas, Sim. as minhas já estavam ali meio ocupadas. Então, eu tive que me organizar. Então, acordar mais cedo para ir treinar. Então, às vezes, por exemplo, quando uma das maratonas que eu participei, eu 5h30 da manhã eu já estava treinando. Uhum. Né? Então, eu começava 5h30, acabava umas 8h, 8 pouquinho, ia para o trabalho, fazia tudo que eu tinha que fazer no trabalho, voltava para casa, cuidava da minha filha, jantar, cuidava... Ó... É, cuidava de, de coisas básicas da casa, né? É, então, assim, eu me organizava com o mercado, com a Cuida de um, cuida do outro. Viagens, por exemplo. Ah, vou viajar pra... Eu lembro que eu fui viajar pra... Teve uma época que eu viajei pra, pra Búzios e Aruba, assim, na sequência. E eu tava uhum. treinando pra uma maratona e o longo caía na viagem. Então, se você se organiza de procurar lugares pra poder treinar e não virar lá, ah, não vou fazer. Não, não tem como. Você vai se organizar. Você tá arrumando a desculpa pra fazer e não pra, pra fazer, não fazer. Pra fazer, exatamente. Então, eu acho que a minha... O... E quando a gente fala, assim, pra... É, o principal é que eu acho que, uh, principalmente aqui no Brasil, hum. as mulheres encontram muita dificuldade para buscar melhoria na corrida, performance. E, às vezes, e assim, tem uns números muito loucos. Tem mara maratonas que tem provas também de meia maratona, que em meia maratona as mulheres são a maioria. Uhum. No entanto, quando você vai pra maratona, não chega nem a 5%. Então, assim, você percebe que quanto mais distância você coloca numa prova, menos público feminino aparece, porque é, existe a maioria, né? Não, não todas, mas assim, tem filhos. E é, é muito estranho isso, a gente falar assim, quando o um homem sai pra treinar, beleza, ah, o papai vai treinar, tal, tal, tal, beijo, tal, tal, tal, a mãe sai pra treinar, Todo mundo fala assim, nossa, mas e aí? Você abandonou o teu filho? É. Abandonou o teu marido? Nossa, mas você tá treinando muito, né? Eu não né? diria nem que é estranho, né? Porque eu diria que é natural de uma sociedade machista. Onde acha que os homens podem fazer as coisas todas e as mulheres têm que cuidar primeiro da família. É. Do... Do, da casa, de fazer as compras e depois vai treinar e fazer essas coisas, digamos, supérfluas. Né? Supérfluas. Então, assim, a, ainda é muito estranho o pai cuidar do filho. Né? É. Então, se assim, a mãe vai sair, ah, vai ficar comigo. A mãe vai viajar, é, isso acontecia comigo, eu viajava para correr. né? Então, hum. eu ia viajar para algum lugar e o meu marido cuidava da minha filha e tal. Então as pessoas achavam isso chocante, é né? assim, né? estranho, né? Ainda é estranho. está abandonando né? a família. Está deixando a fa... Isso é... existe muita culpa. Eu tive, aprend... tive que aprender a lidar com isso, né? Então aprender a lidar com a opinião dos outros. Entender o que aquela pessoa falava, entender o, o que ela pensava e falar, você não entende nada do meu mundo. E não discutir. Simplesmente falar, tudo bem. Tem que quebrar esses paradigmas, é. né? E principalmente, porra, velho. Você tem gente demais olhando pra você hoje em dia nas redes sim, sociais. Sim, sim. E não são só pessoas que estão olhando com bons olhos, sim, né? Sim, sim. Então saber filtrar tudo isso pra que a sua energia não baixe também é sim, fundamental, é. né? Porque... Eu, eu, e é muito importante você saber pra onde você vai. E eu sempre falo isso as mulheres, falo assim, o que é que você quer? Eu, quando eu comecei o meu sonho lá atrás, que era em 2014, que eu decidi. Eu, na verdade, eu peguei o meu primeiro índice para uma major, é, que foi Boston, uhum. em 2015, no Rio. É, eu fiquei dois anos pensando, falei, caramba, eu queria fazer uma... O pessoal falava, tal, né? Boston ou Chicago, isso. E eu falava, nossa, isso é fora da minha realidade, né? Porque não tenho como pagar, né? Assim, uhum. né? E outra, não é nem como eu não tenho como pagar. Eu pago o mesmo valor pra cuidar de alguma coisa da minha filha, por exemplo, escola, isso, aquilo, aquilo, outro, isso tudo é muito natural. Mas fazer algo tão caro pra mim, sabe? Você não assim, se... gastar tanto comigo... Eu não posso. Né? Eu não, não posso. me permito Exatamente. isso, né? Exatamente, eu não... Né? Eu não... Então desde muito cedo, desde lá atrás, eu aprendi a me organizar de forma que assim, eu não gasto com unha, com cabelo, com isso, com aquilo, com aquilo outro, é carro. Mas eu, eu comprova corrida, eu não, eu não, não tenho, não pouco esforços, <risos> entendeu? É então, minha escolha, a minha escolha é essa. Cada um tem a sua, cada um sabe o que faz, essa é a minha. Então desde lá de trás comecei a me organizar. Qual era o meu sonho? Completar todas as médias. Como é que eu vou chegar lá? Não sei. Eu sempre falava Como isso. Como é que eu vou chegar? Eu não sei. Eu sei que eu vou me esforçar para chegar lá. Né? Então, lá atrás eu comecei a me organizar. Isso, isso é fundamental. Até alguma frase que eu uso muito aqui no, no Corrida Perfeita, que é saber quem você é e onde você quer chegar. Exatamente. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, você sabe da sua rotina, você sabe do seu dia a dia, das suas possibilidades financeiras, e onde você quer chegar, você começa a construir Exato. esse caminho. Da forma como vier. Você sabe que você quer chegar lá. A vida vai vir, vai te dar um tapa pra cá, um tapa pra lá, mas eu quero ir pra lá. É pra lá. Você vai se organizar é só, pra dar jeito É nisso. ali que eu vou chegar. Porque a maioria, o problema é que assim, as pessoas acham que a coisa segue uma linha reta e não é. Não. é vai, volta, vem, vai pra um lado, vai pro outro é. e muda tudo. E, e ainda mais fala, nesse mundo amador, né? Que você sim. tem que lidar com família, com trabalho, que nessas áreas tem os seus problemas têm que ser resolvidos, que você vai perder energia aqui não vai ter energia para treinar. Sim, vai, vai, e aí você vai ter que aprender a tirar a energia de você, de você não sabe nem de onde, você vai sacar lá do buraco e vai falar, <risos> agora eu consigo fazer isso daqui, né? E é, e, é, e é esse ponto principal, né? Quando você percebe que, é, e eu, eu ao, aos poucos eu, conversando, eu converso com muitas mulheres, né? Então assim, meu público, a maioria é feminino, e o que eu percebo? É, é, é dificuldade no poder sair para treinar. É aquela coisa do criar o hábito de, então, uhum. assim, ter disciplina, porque é que eu falo, todo mundo começa com a motivação, quer emagrecer, ah, o verão tá chegando. Isso, a motivação é tem a que ser. Mas o dar continuidade à disciplina, né, que é quando não tem motivação que vale a disciplina, você não, não importa, vou ter que levantar, ela cai um pouquinho. Nessa coisa do hábito. Sim, né? dentro disso, uma coisa que eu coloco muito para meus alunos, para a galera, é a disciplina ela vai estar tá muito montada em cima de uma coisa mais forte, Exato. que é o propósito. Exatamente. Por que, que você está realizando tudo isso, Valeria? Exatamente. Por que, que você quer correr as meias? É simplesmente uma vontade que dá e passa, pelo visto não é, né? Uhum. Mas por que, que você está fazendo tudo isso? Por que, que você está fazendo essa caminhada? Qual é o seu propósito com a corrida depois de completar todas as meias? É ter as medalhas lindas, assim, expostas? O, o, o que você quer O propósito principal isso? que eu, desde antes disso tudo, antes, lá atrás, quando eu percebi a paixão, era, era correr para sempre. Sim. E eu tenho vários sinais, eu acredito muito em sinais, coisas que vão acontecendo, assim, você fala, nossa, caramba, mas eu pensei nisso há dois anos atrás e agora tá acontecendo. Tá acontecendo agora. Então você vê um exemplo besta, é assim, uma tal coisa o do universo boba. conspira, né? Eu encontrei a Joanne Benoit, na foi a primeira vencedora, ela venceu a primeira maratona feminina nas Olimpíadas, né? Uhum. Eu encontrei com ela no Rio, nas Olimpíadas do Rio, encontrei com ela no Breaking Two que eu pude participar, que eu assisti, Legal, né? eu, hein, cara. Nossa, que ao vivo. Que experiência, que experiência. experiência. Um negócio assim Absurdo, que eu trago até hoje Olha mim. onde a corrida te levou, olha onde né? A... Não, a gente passaria a hora só falando dos lugares incríveis né? e pessoas incríveis que conheci, sabe? Assim, ah. de virar e falar oh, Cara, eu não acredito que eu tô aqui, sabe? <risos> tipo, com Paula Redcliffe, correr que assim privilégio. do lado dela, sabe? Flanagan, correr do lado dela. E olha que incrível aconteceu agora, domingo passado, em Berlim. É, eu tinha visto a Joanne no hotel, uhum. encontrei com ela e falei com ela. Ai, ah, deixa eu tirar uma foto, nossa... Te admiro, te encontrei, falei para ela. Quando a gente foi. Quando eu tava na maratona, uhum. eu vi a Joanne e passei por ela. Falei, não, não tô acreditando que eu tô aqui em Berlim. E, eu, e aí eu fiquei olhando, falei, meu Deus, é uma deusa, assim, aquela senhorinha toda assim, pequenininha, correndo. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero. Eu quero terminar, ah, legal, passar legal. a vida inteira. E no final, no final. Ela deu um pau em mim, na verdade. Ela saiu correndo numa velocidade que ela passou e eu não consegui pegar a Joana. Eu não vi a Joana. E no fim ela terminou um segundo antes. Eu fiz 3, 2 e 22. Ela ah. fez 3, 2 e 21. Eu falei, isso aí. Como tá é vendo? que no meio de tanta gente encontrei uma pessoa que eu vinha pensando assim. Falando, caramba, é isso que eu quero. Sua mente estava ligada nisso. Sim. Aí se o olho bateu, eu já identifico. Exato. Então não é assim, ah, vai acabar a toca, então acabou. Não. É para a vida inteira, né? Onde é cor... que eu vou depois? É sempre, eu falo assim, foco é, é além da linha de chegada, né? Sim. Então eu não estou não preocupado. Eu sempre tenho uma linha de chegada que me faz levantar. Agora era foi Berlim. E ontem é, foram 100, faltam 150 dias, hoje 149 para Tóquio. Hum. Então eu já tenho uma outra linha. Eu tenho Sim. por que acordar. Sim. Eu acho isso incrível, Sim. que é o propósito, Exatamente, né? Exatamente, para você se manter em movimento, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas dos atletas amadores... É que eles traçam, vou correr uma maratona. Aí o cara corre, e agora? Não, agora eu vou descansar, depois Não. eu vejo o que eu faço. Cara, pô, tá ali, já chegando, Não. já planeja o que você vai fazer depois, pra dar continuidade, porque senão você cai naquele buraco de... de eu Tem uma frase que o danado. pessoal...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 Entendeu? Uhum. Ninguém, não precisa, isso não vai para o fantástico, isso não vai para lugar nenhum. Eu sei onde é que eu tive, eu sei quem, com quem que eu falei, eu sei com quem eu cruzei. E isso é viver. Cara, né? isso é uma parada bacana de falar da. Você sabe o valor de cada medalha sua? Sei. Que as pessoas não sabem, simplesmente não sabem, nunca vão saber isso, né? Dentro desse mundo amador, a gente vê que muitas vezes as pessoas expõem muito mais as suas medalhas, as suas conquistas, do que o trabalho até chegar. Nessa medalha, é... nessa conquista. É... Onde que a gente vê muita gente pulando, né? Criando uhum. atalhos pra chegar nesse caminho final. E a gente tem gente correndo, cortando maratona, tem gente... Usando droga. Usando drogas se dopando coisas... pra fazer o um negócio, pra, pra ser o sub-4, pra ser o sub-3, pra ser alguma coisa, pra trocar o um nome no Instagram pra não sei quem, ultra, sei lá o que, 42K... Pra ter uma é, certa aí identificação. Aí a gente volta em alguma coisa que você falou no começo. Você tem que saber quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu sei as coisas que eu passei. E eu falo, eu falo, eu tenho muito mais orgulho da Valéria que não aparece. Nos... As pessoas falam, nossa, eu te acho incrível ali no Instagram. Uh -huh. Eu falo, cara, você não sabe. Você não sabe o que aparece que é é, lá atrás. Exato. Né? A Valéria. Então eu, eu, eu, eu tenho uma coisa assim que eu acho incrível. Eu coloco a cabeça no travesseiro e eu falo, meu. Pra mim, eu, <risos> comigo, ninguém precisa saber. É. E isso me faz levantar no dia seguinte e, e ir de novo atrás. Então você tem que saber quem você é. Que o grande barato mesmo, desculpa te interromper, é você olhar no espelho, no fundo do seu olho Sim. e saber onde que você chegou. Onde é a sua conquista, chegou. né? E às vezes, é, quando você vê casos de pessoas que cortam um caminho, que fazem coisas meio erradas... É, eu, eu procuro não julgar, sabe? Eu, eu entendo cada assim. Um pensa cada um pensou nesse Cada um, exatamente. Ela, ele ainda não se encontrou. Ele ainda não sabe onde. o que, que é isso. A hora que ele sentir o que realmente é que dá o estalo, jamais ele vai fazer um negócio desse. Exato. Porque só ele vai saber. Até foi engraçado, né? Esses dias um, perguntaram pra mim assim: se o fato de eu ter. Porque eu fui a primeira brasileira aqui em Berlim, né? Uhum. Que pra mim é maravilhoso, mas assim. A vida continua igual. Não deu uhum. nada, né? E, e aí o pessoal perguntou, nossa, mas caramba, você foi a primeira brasileira, você já vive de corrida, ou você, é, nossa, isso. Eu falei, Gente, não muda nada, nada, porque não é isso que me faz sentir o prazer. É o simples fato de eu ter cruzado aquela linha e eu cheguei muito, e no final, é muito engraçado que eu olho assim, as pessoas estão super sérias, né? Tá chovendo, tá difícil, e eu tô sorrindo, que eu falo, cara, eu tô em Berlim! Só eu sei o que eu passei para estar tá aqui, Exatamente. entendeu? Eu não vou parar de jeito nenhum, Exatamente. só a hora que eu cruzar. Eu vou de gatinho, se for o caso, mas <risos> eu vou, entendeu? Então aí quando você coloca isso muito forte, você não precisa mais, é uma é. consequência as pessoas acharem isso legal, é uma consequência, mas Exatamente. não que vira o principal, é que o ego, né? Esse sentimento de fala. gratidão, de você estar grato por estar onde você Nossa está fazendo, você isso é uma coisa, uma energia muito poderosa. Muito, né? muito, a hora que você acorda e vai dormir agradecendo, Exato. não importa o que aconteça, e eu, eu digo o seguinte, né? As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 É impressionante. A hora que você fala assim, obrigada, sabe, com de verdade, assim, sim, de coração, sim, você fala, sim, meu... Sim.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 Val, Val. Eu tenis te agradeço. Certo. Às vezes me chamam também, é o certo. Bom, pelo menos ainda te acerto, porque me chamam de André, André Oscar, <risos> erra o meu nome demais, mas tá tudo bem. Eu gostaria que agradecer, né? Gostaria de agradecer a sua presença aqui, esse podcast que para mim foi muito bom, fantástico. Acho que tem muita coisa boa que você colocou para pessoal, compartilhou muita informação bacana. Uma das três, uma das quatro, ou então as quatro. Um recado final aí para todo mundo dessa pessoa não não quero das três, das quatro da Valéria por favor do fundo do seu coração o pessoal que está correndo as mulheres principalmente que precisam dessa informação essa digamos inspiração de que é possível e além com organização com dedicação e com vontade né é bom eu eu eu acho que toda mulher ela tem uma força absurda, né? Por exemplo, quando acontece algo com um filho, né? Uhum. A gente vira o um mundo para resolver os aquilo, né? E se você passa isso pra tua vida, em todo, todas as dificuldades que você vai enfrentar, porque a gente enfrenta muita coisa, você descobre uma força absurda e infinita, e nós somos muito fortes. Então, o, o que eu digo pra mim, e que vale isso pra todo mundo, é força e coragem até o fim. Até o fim. Qual é o fim? É, lá que eu, é pra lá. Mira lá e vai buscar. É quando entendeu? não tiver mais ar, né? A hora que, que acabar, cruzou a linha, acabou. Aí ali você chora... Mas é... não da corrida, porque daqui a pouco começa a outra. Começa outra, é, é sequência. Porque a gente né, tem mil coisas, então tá bom. acabou uma linha, vai buscar outra. Ótimo, muito obrigado, Valeria, muito obrigado pela sua presença. Bom, galera, a gente fica por aqui. Esse foi mais um podcast do Corrida Perfeita. Muito obrigada, gente. Beijo. Vamos que vamos. Um grande abraço e bons treinos, galera. Tchau.